Thank everybody that made this possible to be here. It's really important for all of us to have a voice. What is this about? This is about breaking the aesthetics and conceptual standards. And it's a reflection of the many faces of any woman and not just a woman with Down syndrome. Inside Out aims to change it, to create new paradigms. And it, wa it wants to be another inclusion, revolution through the arts. It includes the model by employing her, and she's here today, Tachi Piancastelli. Um, and uh, we put together a group of artists that are also here today, and each one of them has interpreted the many facets of um, Tachi representing the many facets of all the women with down syndrome. Eu sou Tachi Piancastelli, moro em Miami e tenho 15, 15 anos. I am Tachi Piancastelli. I am Tachi Piancastelli. I live in Miami and I'm 33 years old. So, a crise is littered esse clã modelo apresentadora influencer digital e eu sou in independente I am an actress, a writer, a speaker, a model, youtuber, a digital influencer and I am independent Essa exposição representa como eu me vejo como mulher. E this exposição representa para mim como eu me vejo como a mulher. Everyone. The, the paintings and the, the photographs represent a lot in my life a lot of uh, a lot of things that have to do with uh, prejudice so she's really opening uh, more than she's comfortable to She's really opening herself up. Uh, she always thinks out loud and she often feels very emotional and you know, she, she, it brings tears to her. I she, She's very proud. She's very proud for the fact that she was born the way she was born os então, paz que falou que não sabia os seus pais não sabiam não é a minha mãe a vacina que a gente médico falou que não sim so when when when her mother found out that she was uh, pregnant of uh, a uh, the doctor told her mother things that were not very nice. And, uh, and she's very proud of uh, of her mother, Patricia. And she has her rights. And I see myself as a person, as any person who has She sees herself as as any other person, like every anyone else. And, uh... <laughs> and, and she really wants to live by herself. I think that's what they meant. <laughs> she, has the, she has the same rights as any other human being. I <laughs> That's how she sees herself. And <laughs> to Quer falar uma coisinha? Uh -huh. She wants to say something. <laughs> she wants to see Alice also to grow up and be someone who decides what she wants. Objetivos. With her own goals, objectives. And to be, to have determination as a, as a human being não sair muita coisa se também não poucos porque é muito pessoas and she knows that she will go through a lot she will also go uh, she will have to go through prejudice uh, because you cannot change the people around é, Alice? <risos> então uh, Alice espera que ela assim eu vou eu falei agora She hopes that uh, Alice uh, grows up the way that I grew up, as as I just said. That was a very good, my mom And I'm very proud of her mother. Yeah, yeah. I want to thank my Afegade for that, so. Yeah. Because it's important. Afegade, Goddaughter. Goddaughter, yes. She's she's my Goddaughter of my heart. I have to tap on a And she she wants her to to feel and to be treated like anyone else. Mm -hmm. and to go uh, to regular schools, not, not nothing special, go to regular schools. Alice like grow and be happy. She wants Alice, wow. she knows that Alice wow. will grow up, and, and Alice will grow up and be happy because that's what matters. Thank you so much. Wow. <laughs> <laughs> Marcelo, tudo tá bom, gente? Meu nome é Jonathan Schilen. Eu sou a artista que criou esse quadro porque ela é rainha em inglês. Se chama Flachis Queen. E realmente esse quadro me tocou muito. O processo foi um processo com bastante, bastante profundidade. Eu profu tive é, que uh, me adaptar um pouco ao pensamento de uma pessoa como a Tati. Eu quis criar a Tati nesse, nesse quadro como uma rainha, mas não somente uma rainha suprema, mas alguém que também tem a simplicidade de uma garão. Então, nos olhos dela você percebe uma certa gentileza, uma certa sensibilidade. e Porém, nos músculos dela, ela é uma mulher que é uma batalhadora, ela realmente é uma, uma guerreira. Ah, em uma mão ela tem a espada, na outra mão, ela tem aquela, o cérebro de uma rainha. Então ela mostra que ela tem o comando na vida dela. Ela sabe o que ela quer. E também ela sabe que ela pode se proteger dos né? ataques que vem ao redor do mundo, que ainda não acompanha, não aceita como ela é. Oi, boa noite. Meu nome é Bruno. Estou é, aqui representando a Missão do Brasil na ONU. É, a missão está apoiando o dia da Síndrome de Down. Na verdade, o Brasil um dos países que participou mais na aprovação na ONU é, da celebração do dia da síndrome de Down. E, de fato, é um dia muito importante para botar em relevância é, as pessoas que, que, que têm essa síndrome. E que, como a gente discutiu hoje na ONU, é, são pessoas como qualquer um de nós, pessoas especiais como qualquer um de nós, na verdade. E essa é, é na realidade, a importância dessa exposição aqui. É, quando eu cheguei aqui, eu perguntei para a Tati qual que era o quadro que ela mais gostava, e ela falou, não sei, acho que o quadro que eu mais gosto sou eu. E... não sei, é uma lição sempre escutar essas pessoas e ver o que elas podem ensinar pra gente. No caso, é, o que ela me ensinou falando isso foi que eu também sou especial, como ela é especial, ou seja, somos todos iguais, especialmente iguais. falar desse trabalho é, para mim foi um, foi um desafio foi algo muito interessante de fazer mas sobretudo foi algo que eu já estava um pouco familiarizado porque a luta pela igualdade o é, um envolvimento na causa é, de dar palavra dar voz às pessoas que sentem discriminação ou que sentem se sentem é, é, menosprezada ou, ou é, é, de alguma forma discriminada pela sociedade, sempre foi a minha luta. O desafio do Inside Out, quando ele foi me passado pela Nila, quando ela me chamou para fazer esse trabalho, eu não conhecia pessoalmente a Tati. Através de fotografias eu fui conhecendo fui vendo o trabalho dela e fui me apaixonando. A proposta que eu tenho para esse quadro é que muitas vezes nós olhamos para as pessoas com síndrome de Down e ou nós é, infantilizamos, ou nós... E falo sempre em nós porque me incluo nessa sociedade. E atenção que eu tenho que me preocupar com isso. Eu tenho que me preocupar em abrir mão de privilégios, e abrir mão de atitudes e ações que muitas vezes estão naturalizadas na nossa vida. A proposta do anjo é exatamente essa, olha, ela, é como se ela dissesse você me dá asas, você me endeusa, e me deusa, mas quem escreve o meu destino sou eu. Esse dia foi muito esperado por mim, é... foi hoje um dia muito intenso, muito marcante, porque eu estou participando dessa exposição de duas formas, né? Eu participo como mãe da Alice e eu estou participando profissionalmente como fotógrafa. É, mas eu acho que não teve como separar hein? isso então o meu coração ele está todo aqui exposto assim